Bom dia povo do Youtube, vamos elevando o nosso pensamento, hoje é de oração, uma oração que eu fiz para abençoar o dia com proteção, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, ao bem, ao bem maior, a causa de Deus, a luz, a sabedoria, a inteligência, é, do Espírito, é, tudo que vem do Altíssimo, vamos elevando o nosso pensamento e vamos orar, Deus nosso Pai, Criador de tudo, venho pedir que seja colocado um manto de paz e de luz sobre mim, que abençoe este dia, que nenhum mal tenha forças para atingir, pois o verdadeiro poder vem de você e ninguém mais pode mais que tu, Senhor do céu e da terra. Que seu manto de luz e paz cubra esta casa e que seja um dia abençoado. Amém? Assim seja. Vamos olhar mais uma vez. Deus nosso Pai, Criador de tudo, venho pedir que seja colocado um manto de paz e de luz sobre mim e que abençoe esse dia, que nenhum mal tenha forças para me atingir, pois o verdadeiro poder vem de você e ninguém pode mais que tu, Senhor do céu e da terra, que o seu manto de luz e paz cobre essa casa e que seja um dia abençoado. Amém. Assim seja.